a senhora, que delícia das É verdade, o proprietário mesmo, aqui estamos, uh, em Santiago do Cacém, a trabalhar. Uh, temos os nossos eventos todos cancelados, já há dois anos. Uh, temos que viver agora desta maneira. Uh, éramos para estar já a preparar as coisas para ir para a feira de Castro Verde. Infelizmente não há, está tudo cancelado. Uh, cá estamos em Santiago do Cacém. Com a visita do Sr. Paulo Balmas, é, que, uma, pessoa casa, uma pessoa amiga da casa, uma amiga da casa que até o, até na aqui em Santo António tivemos ali muito sucesso este ano não ou outro, esperamos é, que é, haja é. para o ano, uh, e cá estamos nós. Ora, temos o que é que o senhor costuma vender aqui, vende aqui as pipocas, não é? Sim, né? sim, temos pipocas. As pipocas é por que de estes sacos? É, 2 euros. 2 euros e aqui os baldes? Algo bom 3 euros. 3 euros. E temos os baldinhos também de pipocas, é 3 euros. 3 euros, farturas. Farturas é quanto? É um euro cada, 6, 5 euros. 6, 5 e temos os churros que é para rechear com chocolate, morango. E qual é o preço? É 2,5. 2,5 churros? Sim, sim. Sim, sim. força, entenda lá o cliente, por Sim favor. senhora, diga-me a minha amiga, se é favor. Bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem? Eu também, não sei. Quatro faturinhas. Quatro faturinhas. Aqui temos uma cliente habitual que ah. todos os está aqui para dar -nos também as nossas faturinhas. É porque são boas, é é porque são se voltam é, é porque são boas. Os <risos> clientes <risos> são do que a é. é aqui eu também conheço a, a, a, a É aqui É, boa, isso, é só, são as melhores isso é, que é, é, açúcar, é açúcar com, é é açúcar, açúcar com canela. é É açúcar com canela. É bom. É, é bom é? Quatro, mais esta farturinha que eu ofereço à senhora. é uma cliente dos tempos de, dos meus pais ah, já, já é já é uma cliente já há muito, muito, muito é muitos uma, anos a comprarmos é uma gostosa pequena. pequena apesar de ser fartura, os dizer que não dá saúde não. é, é, mesmo. É, é, é, é, é, é muito bom é uma é verdade minha amiga muito obrigada, sim, obrigadinho obrigada, gostei de e bom fim de semana obrigada, igualmente pois se mal, e é temos assim? pena de não temos trabalhado o verão com os nossos outros produtos que nós temos, o granizado. Ah, o granizado depois Exatamente, o granizado, o gelado, a rodozinha dos cachorros, está tudo fechado lá temos, ah. tudo parado, temos tudo parado, estamos a trabalhar a 10%. Neste momento. Tem, e deste negócio, quantas pessoas é que vivem? Ah, sou, sou, sou eu, sou eu, a minha mulher e os meus três filhos. Três filhos. Sim. Ainda vai dando mais ou menos não, para, para, para, para se aguentar. É pá, estes últimos dois anos é. é para. Para, para de viver, dia, dá, dá para pagar as despesas e nada mais que isso está muito mal, está fraco. Está fraco. Sim, sim, nós vivemos a vida de diferente. É... Mas agora quando está a feira, costuma estar aqui em Santiago. Santiago, sim, à sexta-feira. Sim, sexta sim, sim. E Santander e... também, não é? Vezes... Sim, sim, sim, sim. Mas nós temos... Sim, sim, sim. Bom, dia. bom dia, faz favor. Sim, sim, bom. Sim, ok. Das mais vindinhas, as pessoas gostam mais. Sim, senhor, Proximity. É uma refeição. É uma perfeição. lá para o todo. É bem servida. É a pena vir Ninguém se pode queixar com É verdade. obrigado semana. Obrigado. Mas isso é, sim, é meio que vai, fazer, porque vai fazer agora mais farturas e churos Sim, aí, sim, não? sim. Vou fazer uma rodinha para. Para fazer também, Tito. Exatamente. Que é. E se o óleo que os tá a temperatura? Uh, é uma temperatura que eu não sei bem. Ah, é não sabe dizer quanto? Não. Mete a massa por, nessa posição. Assim, é? Sim, sim, sim. É massa normal? É uma massa normal, é? é uma massa normal, apenas água, sal e o segredo. O segredo mas o segredo depois é o segredo da casa. O segredo logo conta É o segredo. <risos> É a, negócio, é? é a alma do negócio! É a alma do negócio! Fala um bom, então amigo Paulo! Ficam uns segundinhos e fica logo pronto, não é? Na é verdade, é um minuto! Claro. Um minutinho aí? E... Sim! E está as farturas prontas? Ficamos as farturas prontas a servir aos clientes quentinhas outra vez! E esta máquina que tem aqui, esta aqui é também é para fazer? Tem para fazer churos esta aqui, é, não é? Faz os churritos simples e faz os churos para rochear. Ah! E faz apenas faz a mudança de, a ah, da cabeça? A ah, da estrela? Sim. Exatamente. Pois esta aqui tem, tem esta forma assim de estrela que notas aqui em promoção. Exatamente. Ok. Bom, qualquer cliente que nos queira visitar, sábado aos sábado estamos em Sadiago do educação. No Alentejo, perto de Sines, Vila Nova de Mil Fontes e Zambojeira do Mar, igual. mais ou menos Pato Pato Pato. Todos os sábados nós estamos aqui, todas as sextas-feiras nós estamos em Sines, no Jardim das Descobertas. E depois há uns mercaditos mensais. E, às vezes a Porto, e a Porto de Couve também às vezes, não é? Uma vez sim, sim, por outra sim, também. Sim. Mais no Verão. Mais no Verão, Porto de Sim, sim. No Verão eu costumo fazer coisa ou não, Porto de Couve, mais? Uh, faço cines. Uh, e mil fontes, às vezes, com alguns eventos, não é? Uh, mil fontes uh, quando há reais ou qualquer tipo de festa, uh, nós lá estamos. Esperamos estar também no final de ano em Vila Nova de Mil Fontes, suponho que seja. Ah, sempre a fazer lá a passagem de ano. Exatamente. Uh, em estamos lá estar. Em que sítio? Lá perto um dos carrinhos de uh, choque? ou isso assim? Não. não, não, nós vamos ficar ao... em frente aos balneários. Ah, em frente aos balneários, sim, sim, perto na, da praia. Na rua do farol, ah, Na rua do farol, sim. Ah, já sabem se quiseram passar a passagem de ano fora de casa, vão a mil fontes nos visitar. É isso, minha amiga, muito obrigada. No fim de semana. Então, aqueles limões que tem ali é para quê? Para fazer a massa? É, é, sim, sim. É, Não, é sim. para. O limão é para. A massa. Ficar com a rosta limão? Ah, é para. É para fazer. Sim, é para. É para ficar com o nosso tanto limão. Eu... É as nossas emendas que temos É as nossas emendas, sim. Sim, sim. Os churros, eu queria querer um churros, isto não é para levar, sabe você assim, tem que fazer mais churros. Eu queria querer um de, de, de cada sabor. Um de cada sabor, sim, sim. senhor São Paulo. Paulo. metendo lá as clientes para a gente já... Vamos tratar disso. Deseja com açúcar e canela ou assim só mesmo com sabor São Paulo? Só mesmo com sabor. Ok. Ou não, com, com, com um bocadinho pouco. Com um bocadinho pouco ok. Só um bocadinho ok. pouco, não precisa muito que isso. Ora, vamos então à Nutella. É, Nutella. É... Já tem um canudinho, espreme para, para dentro. É verdade, aqui, aqui. isto é. para provável, não é para o próprio. Okay. É provar esses. Um já está aqui. É muito bom espectro. Espetáculo! É Nutella e então, qual é o outro? Vamos então ao Kinder, temos chupado de pronto, doce de leite e morango. Ok. Que era do rosto. Que é um tudo, a assim. ah, okay. Nutella já está. Agora vamos ao. Vamos aqui ao Kinder Bueno. Kinder Bueno. Temos ali imagens que estão vindo. Ah, o Kinder Bueno. É? Kinder Bueno original, não é? Kinder Bueno é da concorrência. É Temos aí um Kinder Bueno e cinco estrelas. Vamos agora ali ao Morango. Moranguinho. Olha é só para esta delícia, é, é. vejam bem. Maravilha, é, é vermelhinho. Vamos fabricar aqui dois churrinhos. É, dois churros. Eu... Vou dar a cabeçota, não é? Vou, vou dar a aqui a cabeçota. Vamos dar uma limpezinha nesta. Até andar lá uma massa a... não eu o que é que Bom dia, ah, uma... Cozinha. Uma já, né, a gente quer. está a filmar para onde? Vai a filmar aqui um Foi... aqui para o YouTube. Para o YouTube. Há ah, um YouTuber é que aí, tá, assim, ah. né? -se só me... Fica aí famoso e vê se começa a vender mais. O senhor eu, eu, da, eu, eu, da eu, técnico, eu, muito famoso e ele no filmar a não também para fazer negócio? o que é que o senhor faz? Eu faço tudo um pouco. Sou aquele artista dos 7 Ofícios. A 7 Ofícios. Fazemos alumínios, PVC, estruturas metálicas, até uh, desfaltos, fazemos tudo um pouco. Isso é onde é que é? Em Midas, em Midas do Sado. Em é, Midas E qual é a sua zona que cobra? É todo o raio de 100 km. A volta de Midas do Sado. A volta de Midas de Sado. Em Midas do Porto -Couro. este senhor é muito fabuloso em Sintes. É em também? até por de Mão? Onde é preciso o serviço vai ser lá. Filmar aí. Nunidade da Beta uma marca registrada. Com, com bastante futuro. Estamos há 42 anos no mercado. 42 anos no mercado. Portanto, estamos numa empresa, estamos instalando na zona industrial de Irmidos do é Sábado. Fazem ferragens e, e Bom, etc, né? Tudo conecta a coisa. Terra, alumínio, sim, alumínio sim. Tem até ali o site, sim. Tem ali as coisas, Muito obrigado, okay. muito obrigado. obrigado. Uma pessoa muito fabulosa. Também foi Presidente do Irmides. Ah, Foi Presidente do Irmidesse. <risos> Bom dia. Olá, bom dia. Como estás? Bem-vindo, se faz favor. Estão a ver que o Zina para. É, é uma atrás verdade, do outro. Está aqui no. Está no sítio estratégico. É mesmo. Os clientes já estão habituados também. Já estão habituados. É? Se vale a pena. Até que se matar aqui. Do... Qual é o horário que se matar aqui? É sábados, desde as 9h às 19h. Das 9h às 19h. Sim, senhor. Okay. Todos os sábados. Todos os sábados. É não, Muito obrigado Faz e com o fim, um de de de de fim de semana. Obrigado e fim de semana. Já estou a chegar a reforços. É mesmo, é mesmo. Já chegou o reforço, amigo pau. Agora, amigo pau, vamos fazer aqui os tais churrinhos. Eu não sei se vocês coisinham sem nome. É verdade, vamos aqui. Mas vocês cozinham sem nome? Diga, diga. Disse o nome. E Eu, Vítor. Ah, Vítor, pronto. O Vítor Noronha. Vítor Noronha. Vitor Noronha. é da família Noronha. Exatamente. Vamos ver com os texorrentes, a sair. Estão a ver? Uma maravilha. Vou jogar ali para dentro e vê lá com o buraquinho no meio, não é? É verdade. Prontos a ser recheado. Mais ou menos duas mãos, cinco dedos, dez sim, dedos, sim, né sim, bota sim. dez dedos. Exatamente, anda mesmo nessa volta. É, bota dez dedos cada churro, de tamanho. Isto é instantâneo, como estão a ver. É, isso é mais rápido que as verturas. É, é, muito mais rápido. Mas a massa também é capaz de ser diferente, não é? massa. é a mesma é massa. massa mais seca. É a massa mais seca. Ah, pois como é já a mulher está por dentro, já está. É a verdade. <risos> Aí está. Prontos aí a sair, como deve ser. O mais rápido que isso, não há. Não há, não há, não há, não há Isso, não há. isso é, é fogão a gás, não é? Estou a ver que está aqui as botijas de lado. Sim, sim. É. Ora pronto, então vamos lá continuar. Antes okay. de ter acabado a bateria, aqui vamos, vamos continuar. então sim, senhores, fazer os fazer um os loucos que estão. Dar o tal de é, é. açúcar e canela é. para dar o gostinho aí, como deve é. ser. É um especial. Exatamente. Ora, já, já, estão, já estão três aqui. sabores, não é? É né? isso mesmo. Temos é. morango. Kinder Bueno e Nutella. Agora vamos pôr chocolate branco. Chocolate branco. Maravilha. Ok. Chocolate pode fazer dois, é um para um, ir comer logo. Sim, senhor. São Paulo. Só preparar aqui. Temos que voltar atrás. Já acabou-se. Para ganhar ar. Não, não, não. já tem pressão. Ela já não, tem, não, tem, tem a têm que ganhar ar. Já está. Esta bomba. Para injetar, como o chocolate branco é um bocadinho mais duro, tem que levar sempre de outra maneira. Vamos já aqui preparar -o novamente. Esta máquina a sair, como deve ser, como vocês veem correr. Que o chocolate branco aqui que é uma maravilha. Uma é maravilha, de, de, mar... de retos! É de e já então, agora, deixa o branco é, lá, Sim, pode ser desde o quadro branco. Sim, favor. senhor. E já agora, quer parecer muito chato, quer? Faço outra rodada a todos. Quer Sim, para provar? Mente met, met, ao lado, Sim, quer senhora. provar para, para os meus pais. Sim, senhor, São Paulo. Assim já quis ser é tambor, quis assim, leve logo. Isso é uma maravilha. como o senhor sabe que não é um dia nem dois. É? Para a namorada e para. Boa, Olha, olha, olha, olha, olha. o a fazer, São Paulo. Olha o que Maravilha, é. maravilha. Aí está! é maravilha. Vamos aqui! Agora vamos então... Doce de leite! Doce Quero leite. também senhora... Para é todos! Doce de leite! Aí está! O doce de leite é um doce que os senhores uh, brasileiros... É o doce mais vendido que eu tenho em Portugal aos brasileiros. É os brasileiros é o doce de leite? É. É o doce mais vendido. Isso lá tem outro nome ou não? É, não, tem... não é. É doce de leite. Também chama doce de leite no Brasil. É, é, é. Aqui, o Kinder Bueno no Brasil é que não é Kinder Bueno, é Kinder Ovo. A Kinder Ovo? Que eles chamam, os brasileiros. Ah. É. Kinder também? Sim, senhor. Bom dia, como está? Faz sabor. Ai, meu Deus. Sim, senhor. 5 6 e mais esta também para o gato, não, não. sempre bem viradinho. Não fui, não, não, não corrou nada, muito fraquinho, é? muito fracinho é. mesmo. Estes calores não, não nada, cinco é que... é eu... só. Muito obrigado e bom fim de semana oh, meu oh, Obrigado, tudo bom para o meu amigo. Ora então, já fizemos um doce leite temos dois de chocolate branco, um Nutella, um Kinder Bueno. E falta é, mais algum sabor ou não? É, não, todo, não, sabores agora de momento temos todos, nós temos mais sabores. Mas é nas feiras pá, de verão, temos Ferrero Rocher nas feiras de verão. Sim. Temos ainda Kiwi e temos mais sabores, porque que haverem sabores nós depois nessas alturas doce do Vamos mostrar e... aqui também os preços para vocês. Exatamente. Né? Para, sim, sim, para, sim. Para o pessoal de Portugal e, e estrangeiro para, verem, para verem também. Carreira, para terem uma ideia quanto é custa as coisas cá. Comparar com os preços deles. Também vamos ter é. lá no, no, nas feiras as Wifles. As Wifles sim. Que aqui não podemos fazer que não temos eletricidade para poder trabalhar. Ah, que não a máquina elétrica, coisa. não é não. a taxa elétrica. Não podemos ser. Está certo. Mas temos aí, tudo, aí em... tudo à maneira. À maneira, mesmo para servir os nossos clientes. Prontos, e acho que já mostramos aqui o, o funcionamento das farturas cá em Portugal, aqui da, da delícia da fartura, cala, cala. E, e obrigado por assistir a, aqui ao Senhor Aranha e subscrevam, já ficamos, agora vamos, deliciar, subscrevam, a, subscrevam no canal. vamos deliciar aqui com as farturas, e venham-nos visitar sexta-feira e sábado, sexta em Simples, sábado em Santiago do Cacém. boa, esperamos não, por vós. Não se esqueçam, obrigado por assistir e até breve, sejam felizes, obrigado.